esse monte de problema colateral né? E, tá e a família, como é que foi pra vocês? Eu sei que vocês a... sabem, né? Eu tenho as meninas, ah. né? As gêmeas, o André também tem aí. Ah, e aí, o difícil é. É difícil pros familiares, né? Cria minha sogra, minha mãe. E a gente tinha medo de ir lá e ver minha sogra. É... Foi um período bem, bem complicado, cara. Assim. Porque as meninas também queriam, falavam, né? Da avó, ah, né? da avó e. Cara.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 E aquele desespero, cara, não sei. Então, a gente falou, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, é, não conhecia, nada. Sabia, não conhecia nada. Pra mim aqui, o complicado foi a rotina, cara. É, como a gente sabe, toda mudança de rotina gera estresse, né? Ou seja até para. às vezes até melhora a tua rotina, mas só aquela mudança, ela já gera um estresse, né? E aí aqui, quando deu o lockdown lá, eles pararam de ir pra escola. É, já começou algumas coisas é, remotas, né, as aulas é, virtuais. E, e também aí, eu vou falar, casa... cara, essas aulas virtuais, então, nada. E aí, quem te chama, fala que quando junta tudo, vira o real office, né, em vez de ser o home office, é o real office, porque eu em casa, a Camila em casa e os dois em casa, cara. Né? O, o a Manoel e o Gabriel. Bicho, tinha dia que... Você tem vontade então, de pular pela um. janela do apartamento aqui. É. Ou é, jogar mas... pela janela ou você se jogar. A gente é... quase surtou aqui, cara. A gente quase surta, cara. É, eu sou um pouco mais. Sou um pouco, né? Sou mais novo que vocês aí. E é, pra mim o problema foi que assim, a minha casa. <risos> e falando nessa porra aí, né, cara? Mas ah, não é sou é 10 homem, anos mano. mais novo que vocês. A outra, é... Infelizmente é, é, é a é é diferença. já ó, o Gabriel, já tinha. Faz um parceiro pra mim aqui, ó. Faz um favor é. pra mim. Quem tá assistindo, ou se tá escutando no Spotify, no Google Podcast aí, no Apple Podcast, corre lá no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos. Comenta aí. <risos> o Elson tem cara de acabado. Não parece mais novo ah, pra gente, não. Isso é, isso, é, isso é normal ser cara de acabado, quem trabalha na TI, caramba. Mas é brincadeira. Falar, eu mas, lá, mas eu maior. acho que eu tenho... Adriano, eu tenho cara de ser mais novo que o Elson, não tem, não? É, cara. Tem é. mesmo. Mas brincadeira. É que eu tô de... Se eu fizer a barba, não. Aí eu pareço cara de novinho. Claro cara, sim. tem uma história muito engraçada. Rapidinho, rapidinho. O Elcio tem uma foto que ele usa lá no Chains ah, lá. Cara, mano, sem assim, barba, todo arrumado de terno. E aí eu fiz a entrevista lá com, no dia lá Esse com o tal do aqui. Elcio. O tal do Elcio, cara, mas no, no dia. E, e, e o cara tava de barba assim, tá igual que ele tá aí hoje. Cara, beleza. Aí depois o Elcio entrava e ele não abria a câmera.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 Não é aquele cara da fotinha ali, todo arrumado. Cara, me deu um bug assim, outra vez. Falei, não é possível, cara. Eu acho que é outro que tá falando e a minha imagem dele tá aparecendo. Deu algum pau aqui no Tinder, não é possível, cara. E, nossa, tá, tá diferente pra caramba, fala, Elcio. Tá é, tô muito cabelo diferente, arru tô com a cabelo arrumado, sem barba. É tá sem muito barba, diferente, eu cara. eu sem barba, parece um moleque mesmo. Eu tava sem cara, óculos no meu cabelo. Cara, não, casamento. você é muito mais novo, cara. Nossa, você fica muito mais novo eu tava, com a cara. Eu tava você, sem, é... óculos, e, sem óculos, com o cabelo arrumado... E é. sem barba, parece um moleque de 20 anos. Irreconhecível, que você bateu. Um um... Aí eu não consegui entender. Estou, cara. Fico de óculos, fico de barba o cabelo é sim, <risos> porque é o pessoal impor respeito, entendeu? É... moleque aí. Brinca as brincadeiras à parte, né? Eu não tenho filho ainda, tudo mais. Eu sou mais novo aí que vocês. E por não ter filho, e ser mais novo, a dinâmica aqui em casa é outra, né? E aí o que mais pesou aqui foi que, igual eu brinquei, eu só vim em casa pra dormir. Vamos brincar assim, né? E é pro banco. Voltava pra casa aqui umas sete horas, mais ou menos, estava em casa, aí ficava com a minha esposa, jantava, tal tava tempo de fazer uma janta, alguma coisa, jantava na boa, aí vi uma série. Essa parte do, do noturno na semana não muda tanto, né? É fazer uma janta, ver uma série, só que o problema e você é você mora num assim, lugar badalado, hein, cara? Só que o problema é assim, é, minha esposa que adora sair, e não é só de fim de semana. Então vira e mexe, pô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 Como de máscara, o medo de tirar a máscara. Tanto igual você falou, né, Adriano? Não só pegar, mas passar, né? É, mas sim, como, cara, a, como a gente sabia que tava todo mundo isolado... Imagina a culpa, culpa cara. né, cara? Imagina a culpa. E a notícia, você passa, um vocês lembram? Seu pai sua mãe, eles morrem. A notícia é. que chegava é que atacava idoso de forma, é. assim, que era letal, eu né? Eu tenho, eu era eu tenho era bronquite. Idoso eu tenho bronquite. Então, assim, aqui não, é, não virou mais comorbidade, de acordo com a... A norma, ah. mas a gente sabe que coisas respiratórias podem ajudar a influenciar. Sim, sim tava né? com A minha esposa com medo de sair, eu com medo de sair, até hoje, gente, não... Eu, eu só precisei sair assim mesmo, de verdade, igual acho que comentei num outro vídeo, porque meu óculos estava, não tava dando mais pra usar meu óculos, tava ah, bonito, é eu precisei trocar. E aí eu falei, não, eu vou meia hora, é lá, sentar na máquina, olhar e sair. E aí eu descobri que a pressão tava alta do olho, e eu precisei voltar agora de 3 em 3 meses no oftalmo pra acompanhar meu olho.